E aí pessoal, sou o Rony Silva, bem-vindos ao canal RSC. Essa é a Volkswagen Amarok, versão Extreme, motor 3.0 V6, tração 4x4 automática, cabine dupla. Agradeço a Caraiga Volkswagen Jardins, na rua Colômbia 799 em São Paulo, por autorizar a gravação dos veículos no seu showroom. Ano 2018, valor médio aproximado de 194.930. Valor médio aproximado também de seguro de R$ 8.700. Garantia 3 anos. Configuração picape. Porte médio. É, 5 ocupantes. 4 portas. Procedência importada. As dimensões de comprimento. Ela tem 5 metros. 254 milímetros. De largura ela tem 1 metro. 990, 954 milímetros. De altura ela tem 1 metro. 800 e 34 milímetros a distância entre eixo são de 3,97 milímetros. O vão livre do solo de 240 milímetros. O tanque de combustível, a capacidade para 80 litros. A capacidade do porta-malas de, porta de 1.280 litros. O peso de 2.185 quilos falar sobre os pneus agora as medidas do pneu dianteiro e traseiro medida 255 por 50 R20 os freios dianteiro é disco ventilado o freio traseiro é disco sólido a suspensão dianteira é independente braços sobrepostos e a suspensão traseira é eixo rígido a velocidade máxima de 190 quilômetros por hora, aceleração de 0 a 100 em 8 segundos, vamos, é um veículo a diesel, vamos dar uma olhada ali na, nas informações de ficha técnica do Inmetro. Consumo, 2018, Volkswagen Amarok, 3.0 V6, câmbio automático de 6 velocidades, de 8 velocidades, aqui a relação de eficiência, embaixo a relação de consumo, a veículo somente a diesel na cidade ela faz 8,4 km por litro na estrada ela faz 8,8 km por litro o bojo do retrovisor aqui é leve, levemente escurecido preto os faróis o acendimento é automático em xenônio também as grades cromadas têm sensor dianteiro e traseiro de estacionamento, esses são os sensores dianteiros, daqui a pouco a gente dá uma olhada lá no sensor traseiro também, ela tem a câmera de ré, também a câmera de ré, é um veículo completo, essa é a versão top de linha mesmo, vamos dar uma olhada aqui nos sensores como eu falei sensores traseiros de estacionamento e aqui embaixo a câmera de ré também embaixo o Pneu de step, a ponteira de escape, um veículo até bem alto. Aqui é o porta-malas dela, vamos abrir aqui o porta-malas. As alças para você amarrar alguma carga ou alguma coisa. Gigante, capacidade de mil, duzentos e poucos litros de capacidade V6. TDI for motion, tração integral e permanente, é, a capacidade do porta balas é de 1.280 litros, vamos dar uma olhada nela por dentro, vamos dar uma olhada nela por dentro agora, vidros elétricos, motorista e passageiro, aqui você tem o ajuste do retrovisor, esquerdo e direito, você consegue ajustar o espelho do retrovisor, trave e destrava do carro, aqui o puxador é cromado mesmo, o acabamento todo em plástico, da acabamento da porta, porta objetos, porta copos também, os bancos são elétricos aqui você consegue ter o ajuste do banco os pedais como é um carro automático de 8 velocidades, somente freios, freio e acelerador. Aqui o ajuste do farol. Aqui a regulagem do farol. Mas você consegue regular a maior potência do farol. O volante é ajuste em altura e profundidade. Ela tem o pedal shift, que é a troca de marcha através do das borboletas do volante aqui ó então, possui o piloto automático também que é o controle automático de velocidade aqui você reduz a marcha e que você aumenta a marcha o volante é multifuncional com revestimento em couro ok a chave é estilo canivete vamos já dar uma colocar aqui e girar pelo menos a primeira fase Contagios, computador de bordo e velocímetro. Você tem o controle do computador de bordo através desses botões aqui no, no volante. Não, não. Parte do computador de bordo com autonomia. Algumas informações de áudio. Aqui a é navegação. É, para conectar o telefone. Aqui é o estado do veículo. Ele tem o um monitoramento da pressão dos pneus também. Quando para baixo aqui você chega até... a. Monitoramento da pressão dos pneus. É um carro de concessionária. Então muitas, muitas coisas não estão configuradas. A parte de piloto automático. Os limpadores também de para-brisa, faróis tal. Carro completaço. Vamos dar uma namorada nele melhor agora. Por dentro. Na central multimídia você tem rádio. A própria mídia. Que é quando você está conectado em alguma coisa na entrada USB, por exemplo, o fone ele já vai procurar algum telefone, alguma coisa para espelhar, se conectar, os comandos de voz, é o Viva Voz, então você aperta aqui fala alguma coisa, ele já vai procurar, navegação, navegação, a função de navegação não está disponível no momento. É um veículo de concessionária, então ele tem muitas coisas ainda não configuradas aqui para você injetar o CD player ele tem a entrada para cartão SD a parte de navegação o GPS que você tem os aplicativos aperto perto do aplicativo é compatível com Android Auto o Apple CarPlay esse mirror link no menu ele é top screen então você tem aqui por exemplo a imagem quando você tá com pendrive alguma coisa na entrada USB você tem acesso a essa essas coisas né que a parte de configuração novamente ela tem a entrada bluetooth aqui você tem tela idioma algumas opções da, da, da configuração a entrada bluetooth e tal você pode arrastar aqui ó por ser touchscreen screen o ar-condicionado é de duas zonas e é automático então você pode Ligo o ar-condicionado, espero que a ventilação não atrapalhe. Que você ajusta o ar-condicionado, mas eu vou dar uma baixada porque isso atrapalha, vou até desligar. isso atrapalha muito a gravação. Aqui você tem a parte de para o passageiro, tá? a média temperatura e o direcionamento também da ventilação, ar-condicionado, duas zonas, tomada 12V, acendedor de cigarro, aqui embaixo você tem a entrada USB e auxiliar, nessa parte do console, vamos dizer assim, parte central, Aí embaixo você tem ah, o controle de tração, você aperta aqui ó, Deu, deu reflexo bem na, na parte vamos girar a chave aqui isso apertar de novo aí o reflexo vai entrar na, na lata vendo deixa eu ver se é assim ó, ó. liga o controle de tração e desliga o controle de tração tá controle de tração ASR ativado e desativado nesse caso vamos lá aperta de novo ele vai te dizer que está desativado aqui embaixo você tem como é que eu vou dizer, é do sistema off-road, é o ABS off-road, que ele faz com que aquela roda que estiver alta, vamos dizer, você está com a picape inclinada em uma subida, e tem uma roda, a roda dianteira da direita está alta, não, tá tendo, não está tracionando. Então, ela vai transferir a força para as rodas que estão em solo para tirar o carro daquele... Daquela posição, vamos dizer assim. E aqui embaixo você tem o off-road também. É um sistema para a frenagem automática em descida. Por um exemplo, você sobe um morro a 10... Vamos dizer um morro, né? Mas é um carro off-road. Então você sobe a 10 km por hora. Então esse sistema aqui vai fazer com que você desça o mesmo morro. Desça a 10 km por hora, tá? Em... Sem precisar pisar no freio, nem precisar se preocupar com a frenagem do carro. Em cima tem porta-óculos, fechar aqui a iluminação individual. Você pode apertar aqui, ó tem a parte de iluminação, espelho no parasol. Alça de segurança. Três de encosto de cabeça. Picape 4x4, contração tração Permanente O que mais? Porta-luvas Mais uma Alcinha ali para o passageiro Se segurar A parte do espelho retrovisor A direção, não falei, mas a direção É hidráulica A transmissão é Integral também O câmbio automático de 8 velocidades Vamos dar uma pisada no freio, uma acionada no motor e mostrar a câmera de ré como é esse reflexo aqui vai atrapalhar né gente a gravação mas um pisar aqui e acionar o motor parking ré neutro e aqui o sistema de você coloca para cá ó. aí você tem um sistema sequencial aumenta a velocidade a marcha e abaixa a marcha Aqui você volta para o neutro e a ré. Vamos pôr a ré aqui. Olha como é a câmera de ré, tá? Tem um carro atrás muito próximo. Isso vai ter que servir como demonstração. Como é um carro de concessionária, a gente não pode mostrar tantas coisas assim. Né? O carro está estacionado, mas daqui a pouco a gente... Mostra outros detalhes, essa é a parte interna com o cinzeiro, dois porta-copos, apoio de braço, com o porta-objetos ali. E esse é um, a parte interna do Volkswagen Amarok vamos ver aqui como o passageiro vai, o que o passageiro tem puxador também igual o da frente porta objetos aqui ó com porta copos o espelho retrovisor porta revista no banco traseiro do motorista aí do passageiro aqui você tem a tomada 12 volts mais dois outros porta copos cinto de segurança traz encosto de cabeça as luzes para leitura individual dupla Aquela alcinha para você pendurar um cabide ou alguma coisa. Para você entrar melhor. Isso que eu acho legal na Volkswagen. Eles não deixam aquela quina ao redor. Ela é melhor para você entrar. Ainda mais eu que sou grandão. O tanque de combustível com capacidade para 80 litros. Um veículo a diesel. Ok. Extreme Amarok. O que mais que a gente tenta falar antes de mostrar o motor? Bom, a direção assistência elétrica, como eu falei. As lanternas dela. Bem alta esse carro. Para barra aí também. Vamos fazer uma volta em torno da, desse lado aqui, que então eu não mostrei muito. V6 TDI, 4Motion. Retrovisor interno fotocrômico. Isso eu não mostrei lá, mas ele é. Olha o estrigo para você subir Eu achei ele um carro muito, muito alto. E olha que eu sou alto. Eu achei um carro legal pra caramba. Os faróis em Xenon. Com regulagem de altura. Preparação isofix. Controle de tração e estabilidade freios abs, airbags frontais e laterais e vamos dar um, uma ligada no motor da Volkswagen Amarok Eco Comfort, Eco Comfort, completas. Mostrar o motor em funcionamento, falar algumas coisas do motor lá, a partir daqui já está no parque, já. Um reflexo que não vai ajudar muito, né? Mostrar o motor. 16. Feliz. Bom, motor instalação dianteira, aspiração e compressão alimentação e injeção direta, comandos de válvula duplo de carro e solto, motor corrente, não sei se eu estou pegando bem ah, motor corrente, ou as faróis artísticas, ou seja, válvulas por 4, a tração integral e dianteira, integral e permanente, desculpa, a potência de 225 cavalos a 3.000 RPM, com máximo de 56,1 km por litro a 1.500 RPM. É Receba cortar o motor aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Alguma informação que eu não falei, eu deixei alguma legenda aí embaixo. Aquele joinha. Compartilhe o vídeo aí, quem gosta da Amarok. Nossa, acho que muita gente gosta da Amarok, né? Então... Pra gente poder alcançar outras concessionárias também, poder conversar com outras concessionárias. Falar o oh, pessoal gosta, o pessoal quer conhecer o carro tal. Eu deixo na descrição do vídeo, hoje eu tô aqui na Caraíga, nos Jardins, é. 799 aqui. Na, na avenida mais querida minha, que é a Rua Colômbia com a Avenida Europa e tal. Nossa, adoro esse lugar. Eu deixo a descrição do vídeo, você pode ligar para eles e ter qualquer informação sobre qualquer carro Volkswagen aqui e tal. Eles são Volkswagen e Audi, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu!